Às vezes a vida fica muito pesada, é conta atrasada, o emprego que a gente não acha, os problemas na família, o namorado que foi embora, a amiga que traiu a confiança, os trabalhos que não dão certo, os nossos ombros doem, a cabeça queima, a coluna chega a envergar e parece que a gente não vai aguentar continuar andando, que a qualquer milésimo de segundo tudo vai desabar bem em cima de nós, que a gente vai cair e nunca mais conseguir levantar. Às vezes fica tão difícil que a gente cai mesmo. E dói. Parece que estamos sozinhos nessa. Que não tem pra quem pedir socorro. Tudo fica escuro e a gente quer chorar e chorar e chorar. E parece que esse furacão nunca mais vai passar. Mas ele passa. E a gente descobre que sempre teve alguém ali. Segurando a barra pra nós. Talvez agora você esteja... Exatamente naquele momento em que nada mais faz sentido E aí você fica se perguntando o que foi que fez de errado Pra merecer que nada desse certo Como se isso tudo fosse um castigo Que ele tivesse te mandado E quando você olha pra frente E tenta ser um pouco otimista Não consegue enxergar nenhuma solução Não consegue achar aquela luz no fim do túnel Que todo mundo fala E isso é meio desesperador Não é? Como se a gente tivesse perdido o comando De nossas próprias vidas Dentro de você chove. É uma tempestade que parece não ter fim. E você só quer ficar na cama até o mundo acabar. Você não consegue compreender essas voltas que a sua vida tá dando. Nem o porquê de tudo ter virado de ponta cabeça. Passa noites em claro tentando achar uma razão, um motivo. Qualquer indício de algo que possa explicar. E tem medo de não conseguir suportar. Eu sei de tudo isso. Porque eu também já estive assim. Já me descabelei, já achei que ia morrer, e que talvez isso nem fosse tão ruim. Já fiquei engasgada, com um nó no meio da garganta, sem saber o que fazer com ele. Já achei que não ia aguentar, que era o fim e que não tinha ninguém para segurar minha mão. Mas eu descobri ali, que ali no meio daquele caos, tinha um pontinho de paz para eu me apoiar e ele se chamava Deus. Mesmo quando todo mundo se afastou, ele estava lá. Mesmo quando fazia um frio insuportável e eu queria brigar com todos, ele continuava lá. Mesmo quando eu dizia não acreditar, não querer, não precisar, ele ficou. A gente se revolta, xinga, tenta se virar contra, mas ele insiste em não nos abandonar. E mesmo cansada, surrada e implorando para jogar tudo pro alto, eu consegui achar a luz e sair do túnel mas não foi sozinha, foi porque eu tive ele comigo em todos os momentos, então por mais que você ache que está sozinha, confia que não, ele está aí do seu lado, e acredita que você vai vencer esse desafio, porque nem sempre é castigo, às vezes é uma aprovação, um teste para ver se você merece tudo o que ele tem para te dar. A gente descobre depois de duas ou três porradas na cara Que Deus não te faz desviar de todas as pedras do seu caminho Ele te ajuda a levantar quando você tropeça nelas Entende? Porque na vida a gente tá pra cair mesmo Pra quebrar a cara, se machucar e aprender É pra evoluir, não pra conquistar o mundo Podemos não entender, não aceitar, não querer A gente só não pode desistir ele nunca dá um peso maior do que a nossa coluna aguenta. Por isso, se tá nas suas costas, você consegue carregar. Eu sei que dizer que vai passar não ajuda muito. Que é fácil falar que vai ficar tudo bem e que se ainda vai rir de tudo isso. Porque quando tá acontecendo, a gente não consegue enxergar essa parte. Só que o que eu posso fazer é isso. Te afirmar que é só um desafio, é só um momento. São só uns dias, ou semanas, ou meses mas que vai acabar, e que ele sabe que você pode vencer tudo isso, vai dar certo, mas para isso você precisa ultrapassar essa fase ruim, não desiste de você, não abre mão dos seus sonhos, do seu dia bonito, não esquece que depois de toda a tempestade, o céu volta a brilhar, agora as coisas estão meio bagunçadas, você quer fugir, se esconder, mas calma, fica, persiste. Não importa o quão cansada você pareça estar. Eu sei que ainda dá pra continuar. Ele tá aí. Ele tá segurando a sua mão. Ele tá te pedindo pra não jogar tudo fora. Vai passar. Tudo isso vai passar. Levanta a cabeça. Seca os olhos. Endireita essa coluna. E anda mais um pouco. Você vai chegar onde você tem que estar. E então vai entender por que precisou passar por tudo isso